Você sabia que existem mais estrelas no céu que grãos de areia na terra? É sério. Esse é um raro asteroide gigante feito totalmente de metal pesado. Seu nome é Lars Darth Saber. Eu não sei quem são esses caras. Uou! Olha aquele grandão ali! Esse deve ser o maior cometa que eu já... É o quê? Vamos esquecer que a gente viu isso. Só mais um mistério sem resposta nesse universo cheio de mistérios. Fiz essa música pro meu chapéu. Dizem que o espaço é solitário, quieto, é vazio e imenso. Mas espaços vazios fazem cowboys sorrirem, mesmo presos dentro de suas tendas. Tenho a missão de não me distrair Me despedir dos meus amigos e sair de casa Mas eu tenho minhas batatas Mais legais do que o resto Batatas, batatas, minhas frescas batatas Como terra, formar um planeta É só botar pra ferver numa panela Ah! Alguém foi esmagado? Ah. Alerta! Alerta! Tá na hora do Donuts. Cara, aquela chuva de meteoros foi assustadora. Provavelmente não tem nada assustador assim em Marte. Vai ser só eu, sozinho. Você sempre vai me ter, Bimo. Sim, futebol, mas eu quis dizer pessoas novas e interessantes. Deixei meu sonho de uma grande aventura pra minha tranquila fazenda marciana. Oi! Você estica! Você fala? Hum. Você é redondo, verde, então eu vou te chamar de Olive. Meu tipo de pão favorito. Meu nome é Bimo. <risos> você gostou disso, né? Você tem bom gosto. Hã? O que você está fazendo? Ah! Aquele era Marte? Estamos indo na direção errada! Olive! Ah! Tão brilhante! Ah não, não, não, não! As estrelas estão bagunçadas! Olive! Você interferiu na minha missão! Ah! Ok, eu mudei de ideia! Você pode interferir, Olive! Olive! Por favor! Bimo, um especial de Hora de Aventura, no HBO Max.